Meu nome é Cristiane Pedotti, eu tô aqui hoje com Pedro e Leira. Olá, Oliveira. gente, também. Bom dia. E a gente vai estar tá conversando, hoje é o quinto episódio da nossa terceira temporada do programa Curadoria do Incrível. E eu conheci o Pedro faz três anos, 2014, é, três. 2015? É, do começo de 2015, vai, é, vai dar 2015. dois anos e meio. Deixa eu parar aqui a musiquinha da trilha sonora. Eu conheci o Pedro por conta de um processo colaborativo. O tema de hoje é falar um pouco, dentro dessa temporada, a gente está trazendo os, o, o lado escuro, tanto do campo do desenvolvimento pessoal, quanto da atuação cidadã, e, e hoje destacando mais a questão de processos colaborativos. E eu conheci o Pedro num processo colaborativo, eu sou voluntária é, na rede Achoca que apoia empreendedores sociais, e, e um desses empreendedores, o Edgar Corveia, é, criou um movimento que chama Play The Call, e aí o Pedro vai falar um pouco disso. E eu me envolvi é, no início do Play The Call, que o desafio né, para mim e o time com quem eu estava fazendo a parceria era a gente conseguir possibilitar uma base, uma casa que acolhesse 12 jovens incríveis que estivessem dispostos a se dedicar por seis meses para colocar o play the call no mundo num formato que trouxesse valor para as pessoas agora eu vou passar pro Pedro contar como é que foi isso um processo tão colaborativo e o que que rolou também desse outro lado de conflito sim sim bom é, o play the call a gente, na verdade é um jogo de mobilização comunitária para crianças né a gente falava né, que as crianças que vão salvar o mundo a gente já já tá muito ruim na cabeça e aí, a gente criou um jogo para eles com uma história, um né? narrativo, um mito e a partir dessa história eles iam construindo coisas, mobilizando as comunidades para, sei lá, é, plantar várias árvores na praça do lado, é, tentar economizar água, fazer coisas, usos dos recursos, enfim, é, do lixo e tudo mais. E aí, como a Cris falou, a gente morava numa casa e trabalhava junto, né? E foi bem uma coisa que, né, dentro de. A gente até tava conversando antes né, sobre a diferença entre poder e colaboração. Né? Que a colaboração está ali, mas é, a gente colabora com o chefe, manda, a gente faz e a gente está colaborando com ele. Né? É, mas que tem essa diferença entre o poder e o distribuído, que era o caso lá na casa. Então, nós éramos em 11 no começo, mais o Edgar, é, e a gente trabalhava, chegou lá e falou: o que a gente vai fazer com esse negócio aqui? Né? Primeiro que a gente pegou um pouco do legado do projeto, o né, que já tinha acontecido, e falou, vamos lá fazer. E aí começou, né, Não, todo mundo, né, processos horizontais, né, todo mundo tem poder, então vamos lá, quem que vai lavar o banheiro? Três horas de reunião. <risos> aí, tá. E o que acontece, né, isso eu fui depois estudando as coisas no né? processo de grupo e tudo mais, que tem toda aquela parte que é a primeira parte do amorzinho, né? todo mundo se conhece, todo mundo inebriado com aquela coisa do propósito, vamos salvar o mundo, as crianças, e, enfim, as pessoas não se conhecem direito, né? Então tem é, aquele momento em que as pessoas estão se conhecendo, que eu sei de você, é que você gosta da mesma coisa que eu, tá. né? De uma forma maior, mas que a gente não sabe muito bem se relacionar. É um começo é, de namoro, Isso, assim. é daquela coisa. Então, aquela reunião de três horas acaba durando, todo mundo tá incomodado, mas ninguém tá falando nada, né? Não, tá ah, meu Deus... Então tem essa fase, e aí vai lá, e aí a coisa vai indo, e uma coisa que aconteceu lá com a gente, que foi, que acho que tem super a ver com o desenvolvimento pessoal, né, que é quais são essas agendas que estão ocultas, né? Normalmente porque a gente começa a, a, a, a trabalhar, tem um propósito comum que é claro para todo mundo, mas a gente tem coisas nossas, né? Então, quando alguém fala para mim o que eu tenho que fazer, eu fico bravo, eu fico nervoso, né? Que acho que foi o caso para mim algumas vezes. É, me dá um exemplo, é. assim, Pedro. Qual que é uma agenda oculta que você se ligou? Porque para mim não tem acontecido. Às vezes eu tenho, e eu não sei que eu tenho essa agenda, ela Sim. não tá ainda no meu consciente. Não é que eu tô de sacanagem não compartilhando claro, com alguém. Claro. Então me fala um pouco disso, seu. E acho que esse é o negócio da colaboração. Então um exemplo meu que era assim, a gente sentava, a gente tinha até uma sala de circo, em circo, que a gente sentava para ter reunião com todo mundo. E aí, tinha coisa que eu chamava que era a ilha do dia anterior, pra mim. Que era quando uma coisa a gente tinha tomado uma decisão, uma, sei lá, a gente vai fazer este, esta apresentação para esta escola, por exemplo. A gente tomou essa decisão na reunião uma semana passada, aí volta o tópico e aí questionando a decisão, né? Sendo que já era né, na minha cabeça, né? E aí eu começava a fazer assim gestual que você fazia? Aí eu começava a ficar desesperado, bater a perna e, e falar, tá, eu vou ficar quieto porque se eu começar a dar pilha aqui, o negócio vai longe, né? Então, eu percebi muito em mim uma... Acho que eu que eu percebi o meu padrão é que assim, quando eu enxergo uma, um jeito de fazer, que para mim já estava claro, eu tinha que fazer daquele jeito, eu não... eu para mim eu faço uma linha reta e vou, uhum. trator, né? Isso é o meu... Enquanto a diferença tem nuances né? E, e acho que o custo disso para o projeto, né, que eu acabei tomando ali um pouco à frente em alguns momentos foi que ficou uma coisa com pouca criatividade, talvez, né? Uhum. que talvez fechei possibilidades falando assim a primeira coisa vamos fazer assim, vamos, né? e as outras pessoas vinham não, mas se a gente fizesse desse jeito, lá lá lá lá lá lá lá, lá. E, aí eu, e aí eu era, e aí o meu jeito de reagir só foi, gente, chega, não dá mais, cortava a cabeça e ir embora. Né? Então, que por um lado a gente conseguiu fazer algumas coisas, e, e mas que teve um custo relacional ali também de eu falar, gente, não, de começar a desqualificar o outro falar, olha, você está viajando, o que você está fazendo. Né? Isso não tem o melhor sentido. E por isso, né, por uma, talvez, uma falta de ouvir as outras possibilidades, né, e tomar uma melhor decisão em conjunto. Né? Então, eu já estava com o meu ponto fixo aqui, né. Eu queria te convidar para falar disso, Pedro, de ouvir. É, eu sei que você tem exercitado estudado o campo da comunicação não violenta. O teu interesse por estudar essa, essa abordagem, nessa né, forma de comunicação, nasceu junto quando você começou, né, desse, durante a experiência do Play de Call, antes? Quando é que você começou a estudar isso e como tem sido, o que você tem aprendido sobre você né, nessa, nesse lugar? É, foi um pouco antes. É, do Play -the -Call, até eu conheci um pouco, mas não tinha enterado tanto, mas eu tinha feito um curso com o Dominique Barter, que hoje ele, que ele estudou direto com o Marshall, o Marshall Rosenberg foi o cara que inventou a comunicação, sistematizou a comunicação não-violenta, e eu falei, nossa, isso muda o mundo, isso é revolucionário. e olhando para trás, assim, foi muito uma coisa de... Não, isso tinha muito a ver comigo porque eu sempre tive muita dificuldade de falar para as pessoas Não, não, isso aí não concordo com isso aí E a comunicação violenta, não violenta me ofereceu um jeito de, de falar De uma forma mais amorosa e que, talvez elegante né, no meu julgamento De falar, olha, não concordo com isso, mas é porque é, é sou eu, não tenho a ver com você não estou falando que você está errado, estou falando que eu não estou gostando disso está acontecendo é, então acho que vem muito dali, né? Dessa minha dificuldade de me colocar, então me encantei e, e acho que eu, dentro do Play The Call eu tive momentos um para exercitar isso, né? E foi... é, é aquela coisa, né, que Às vezes funciona, às vezes não, né? Então e tudo depende da leitura do contexto. Então o que eu tenho aprendido muito é que a comunicação violenta, a princípio, ela oferece um jeito de você falar, né? É, ela tem o pressuposto de que você, todos temos necessidades humanas universais e que a gente consegue se conectar nela. Então, você tem fome, eu sei como é ter fome. Então, quando você fala eu tenho fome, eu entendo. Ah. E isso me ajuda a me conectar com você para a gente juntos pensar num jeito de resolver a nossa fome. E que isso vai para coisas mais subjetivas, como amor, como, sei lá, respeito, honestidade. É, então, talvez a honestidade seja diferente para nós dois, mas a gente sabe que isso é importante, uhum. né? a gente tende a se conectar nisso. Desconecta e tenta construir. A ah, honestidade para mim é votar no PT, para você é votar no PSTB, mas se a desconecta com a honestidade e não com os partidos, então a gente tem mais possibilidades de criar formas de colaborar. É, então o que eu aprendi, voltando dessa expressão, o que eu aprendi é de para a gente conseguir se comunicar e conseguir resolver juntos o que a gente precisa né, dentro desse de colaboração, a gente precisa muito. E eu preciso, né? acho que é uma coisa que, que é bem. É, escuta, é treinar essa escuta do que o outro precisa, do que eu preciso. Talvez até mais do que eu preciso. Né? E que isso é contextual, que acontece o tempo todo. E como você falou, não é porque eu estou de má vontade. Uhum. É porque uhum. eu não estou entendendo. Então grande parte da colaboração é a gente estar tá disposto a tentar falar para o outro. Né? Ouvir o outro, olha Cris, acho que esse negócio foi tão legal. E você parar e considerar. Tá. E aí? E que isso é difícil pra caramba. Uhum. Tá... E aí nos ouvir também, né? Então Sim. ouvindo você agora, eu passei por um, um processo de fim de semana Sim. onde eu tava minhocando um monte de coisa na minha cabeça e criando cenários de conflito em, em, com pessoas dentro da minha família. É, e já imaginar, então eu vou falar isso, e a pessoa vai responder aquilo, então daí eu vou retrucar aquilo e criando todo um, um monstro. E aí uma hora eu percebi, eu falei assim, eu, por que, que eu estou me colocando nesse lugar de me afastar, né? E é, já conjecturar coisas complexas. Como é que eu posso construir de um lugar positivo? Eu até pensei, depois a gente vai conversar, de te convidar para fazer uma, uma mediação dessa conversa. Então, queria que você também trouxesse isso. Para mim, eu sinto mais dificuldade em colaborar com pessoas que são muito próximas, assim, no núcleo familiar muito próximo, então mãe, irmã, às vezes filho, às vezes marido, e, e é mais fácil para mim, tem, eu tenho menos resistência, percebo que as pessoas têm menos resistência em colaborar quando existe mais um pouco de distanciamento. E por que que é isso? Eu, eu fico me hum. perguntando, e aí quando acontece uma tragédia né, e a pessoa morre, se, é. se dá conta estou é, vivendo isso meu pai tá no hospital nesse momento, né? então... Ele tem... voltou Ele tá. saiu e voltou, foi voltou várias vezes, e tem sido bem maluco assim, né, tem, tem mas respondendo é, um pouco sua pergunta, é porque eu chamo isso de passivo relacional. Tá. Você cria uma história com as pessoas, sua família, você já, já sabe como é, né, o que seu marido funciona, porque você vive com ele há 20 anos, seus pais conhecem desde o começo. E isso é uma grande falácia, né? Porque a gente vai mudando o não... mundo da vida.